Olá, entrando no ar Jornal do Meio-Dia pela sua TV Plan, hoje, dia 20 de janeiro de 2017. A data é comemorada pela comunidade católica como o dia de São Sebastião, comunidade de Vila Cruz em festa nesta data, mas tem uma data muito importante que passa quase desapercebida: em 20 de janeiro de 1917, Postos de Caldas estava sendo elevada à comarca. Um trabalho árduo, um trabalho persistente do grande prefeito Francisco Escobar. E a partir dali, então, a cidade passa a ser uma, realmente uma cidade. Embora a gente comemore aí o 1872 como aniversário de postos de Caldas, a partir de 1872, mas isso foi o início do povoado, as primeiras casas. Quando ela realmente conquista sua autonomia, passa a ter seus juízes, suas autoridades, foi em 1917. Eu, mexendo nos guardados, achei ainda é, um painel... Que foi feito na época mostrando as novas autoridades, juiz de direito, juiz de paz, delegado. E a curiosidade é que exatamente no dia de elevação de postos de caudas à comarca, o prefeito que tanto tinha batalhado para que isso acontecesse, teve problema de saúde, não esteve presente na solenidade, foi representado por doutor Mário Mourão, um grande representante de postos de caudas. Hoje a gente está recebendo aqui no Jornal do Meio Dia o pessoal de Caldas, o pessoal que é ligado à APA, uma associação de proteção ambiental, e tem um trabalho bastante sério, já reconhecido, mas também uma luta contra outros interesses, interesses puramente é, distorcidos, que não tem nenhuma preocupação com questão ambiental, com aquecimento global, com questões paisagísticas, com questões históricas, simplesmente vem esse pronto. Nosso convite é para que você acompanhe o Jornal de hoje e que você de Caldas também acompanhe o Jornal de hoje, porque é muito difícil, é um único grupo, uma única organização lutando pelos interesses de uma cidade. É preciso que também o cidadão caldense esteja atento para dar apoio, para entender o que é o processo e dar apoio a esse trabalho que é bastante sério e já reconhecido até em níveis muito além do nosso Estado. Bem-vindo, Daniel Tigão. Boa, olá, boa tarde, como está? Boa tarde. É, Leandro Martins, agricultor de agricultura familiar, bem-vindo também. Boa tarde, é um prazer estar aqui, é uma honra. Ok, para nós que é importante saber que você desenvolve um trabalho sério, consciente e que também abraça essa causa da APA da nossa cidade de Caldas. Daniel, como está a, a nossa associação? bem é, na verdade nós temos várias associações envolvidas né e essas associações elas estão se articulando numa rede né que é uma federação que nós estamos chamando de aliança em prol da apa da pedra branca uhum. e na verdade ela já tem feito vários trabalhos de maneira informal enquanto rede e vai se consolidar e vai se formalizar enquanto uma associação agora na semana que vem perfeito agora a gente vem de um período assim que foi muito aplaudido muito reconhecido o trabalho e de repente a gente vê um recrudescimento, mudanças é, ruins para o projeto e para o trabalho que já vinha sendo desenvolvido. Sim, nós estamos tendo bastante dificuldades, é, na verdade, essa área toda, como a gente já falou em, até em outro programa, ela é uma área de proteção ambiental, né? através de uma legislação municipal de Isso. Caldas, que protege essa região. e não interessa só para Caldas, protege a região. Protege a região. E ali é, existe um conselho que é gestor para a APA, que é um conselho bipartite com a participação da Prefeitura Municipal e de associações de moradores. Uh, infelizmente, esse conselho tem... É, sofrido muitas pressões ultimamente e tem tido dificuldade de tentar fazer cumprir a, as suas atribuições. Perfeito. Leandro, você está ligado à questão de agricultura familiar, mas vive o dia a dia dessas situações todas como uma pessoa de caudas, uma pessoa interessada. O que você eu, tem visto? Eu, eu sou representante da, da ONG NARP, hum. nascentes do Alto Rio Pardo e seus afluentes. Né? A gente está lá é, enfrentando um problema direto. Eu sou de Santa Rita, né? moro no, no bairro Rio Claro. E a gente tem tido já alguns problemas na nossa região. E a gente está aderindo à Aliança, a NARP, que já vem trabalhando a, a conscientização ambiental junto à população, junto aos moradores, né? e também já defendendo eles né? dentro da justiça e levando os nossos problemas à, à justiça, porque é através dela que a gente vai pôr as coisas em ordem. E a gente está aderindo à Aliança, a ONG-NARP aderiu à Aliança justamente para unir forças com o pessoal de Caldas, nós de Santa Rita, que também fazemos parte desse Planalto, o Planalto Poste de Caldas, uhum. a Pedra Branca, né? incluindo também ali o pessoal de Bitura de Minas. Essa região linda que a gente mora, para a gente poder é, mostrar para todo mundo né, que vem visitar a nossa região, usufruir das nossas belezas regionais, a conscientização de que é necessário lutar pela defesa do nosso meio ambiente das nossas águas, em particular, né, que tem as nascentes delas todas nas, nesse planalto. Né? E essa água não é só nossa, e nós, como cidadãos, através da Constituição Federal, no capítulo 5, que vem falar que nós devemos defender o nosso ambiente para essa futuro, para essa geração e para a futura geração. É isso um dos lemas da NARP, defender as nascentes e conscientizar a população que, sem o meio ambiente de uso correto, a gente não vai ter uma vida futura é, para frente. Sem água não tem vida. Daniel, é. vocês tiveram nos primeiros dias do ano reuniões importantes, preocupantes. O que que aconteceu? Bem, uh, basicamente o que está acontecendo é que o esse conselho gestor que é bipartite da, da área de proteção ambiental ele tem como atribuição a uh, velar é, é, pela, pela situação ali da, do meio ambiente da, da área da, de preservação o ponto ambiental. O mais crítico que é a pedra branca é e seu, é né? seu entorno. E aí existe uma legislação municipal, na, na lei orgânica, uh, que proíbe que haja atividades econômicas a menos de 200 metros da base de todas as pedras que têm nome, porque são de importância não só ambiental, porque são reservatórios de águas gigantescos, de toneladas e de toneladas de água, mas também cultural, porque tem, tem nome, são históricos e são regiões lindas. E há, há uma atividade econômica que está se aproximando, que já está a 200 metros, 205 metros do pico de uma linda pedra na região, que é a Pedra da Canastra. Então, o conselho gestor da, da, da, da APA, há um ano e meio atrás, através de um boletim de ocorrência da Polícia Ambiental iniciou a analisar se deveria continuar existindo ou não a anuência para que a empresa continuasse fazendo atuação de mineração perto ali da, da pedra da canastra. Nesse um ano e meio, fizemos um processo longo de avaliações, dando amplo direito à defesa, à, ao, ao contraditório para que a empresa pudesse justificar, é, pudesse explicar, foram feitas várias vistorias é, no local e realmente se comprovou, inclusive por GPS, que houve supressão de Mata Atlântica uh, em 2015, uh, inclusive de espécies que estão ameaçadas de extinção e que são proibidas pela Constituição Federal de serem cortadas, como por exemplo o IP Amarelo, uh, e também que estava já a 200 metros do pico da, da pedra. Da canastra, enquanto que a base não pode estar, tá, a base não pode não estar pode tá 200 corruída, metros da base, não pode ser corruída. E então o, o conselho estava chegando no seu ponto final, que era o ápice, que era o momento de decidir se realmente o conselho vai revogar ou não a anuência que foi concedida. Uhum. Isso não significa julgar a empresa, não é isso. É apenas é, tentar garantir que os objetivos de preservação ambiental da APA sejam garantidos. A questão de quem dá licenciamento não é o conselho que dá. Quem dá o licenciamento são os órgãos competentes em Varginha, uhum. Supran e outros. Né? Então, no momento da votação, nós tivemos uma série de, de, de intervenções e dificuldades é, que, inclusive, nos impediram até mesmo de fazer a reunião no local é, devidamente convocado para esse conselho que é um conselho deliberativo. Então é, nós estamos numa situação extremamente difícil. Foi revogado a anuência, né, a, a duas penas numa reunião realizada na rua. Sim, tivemos que fazer na rua, tivemos que pedir cadeiras para pela primeira vez, né, em dois anos a gente teve que pedir cadeiras para um local vizinho, um bar. Fizemos ali na rua. Porque vocês ah, utilizavam um espaço que é público. Público. público, é. E houve um, um, um ofício entregue pelo prefeito no dia anterior uh, em que o prefeito dizia que não permitiria o uso daquele espaço por ser a semana de recesso, ser dia 28 de dezembro. Sendo que a convocação daquele dia 28 foi feita numa reunião anterior, no dia 13 de dezembro, em que estavam presentes os representantes da prefeitura e a data foi, foi construída em comum acordo com a prefeitura. Sim. Mas foi no dia seguinte, às 5 e meia da tarde, que, no dia anterior ao dia 28, às 5 e meia da tarde, que nós recebemos, fomos surpreendidos por esse, por esse ofício uh, e houve, então, a necessidade de, nós consultamos alguns produtores, advogados, e nos uh, solicitaram que fizéssemos a reunião ali na rua mesmo, para poder manter pelo menos a convocação, já que a convocação havia sido legal. Então, são dificuldades como essas que nós estamos enfrentando ultimamente, é, que tem gerado muita dificuldade uh, na defesa do nosso meio ambiente. E lembrando, né, Teresiano, é bom também todo espectador telespectador saber que é uma luta que nós estamos fazendo totalmente voluntária, né, ou seja... É, ninguém às vezes pensa nisso mas a natureza ela não pode contratar advogados a natureza ela não pode contratar engenheiros ela não tem dinheiro para contratar ninguém então quem defende a natureza tem que fazer de graça e por amor por amor à natureza por amor à vida por amor à água e por pensar também claro nas futuras gerações nossos filhos para que eles possam ter uma vida saudável mas quem defende no caso o ataque a natureza tem muito, muitos mecanismos à disposição eles e têm até dinheiro dinheiro, <risos> dinheiro para contratar advogado etc então eu só queria dizer isso, fica uma situação invertida, porque hum. fica parecendo que quem está defendendo o meio ambiente está sendo mal, ou está sendo contra as pessoas que estão defendendo as empresas, está tá tendo uma inversão, hum. porque o, os nossos interesses não são, não são pessoais, não são individuais, eles são difusos, da sociedade. são da sociedade, então é uma luta muito, muito Desigual, difícil, né? mas ela vale a pena, eu hum. acho que a gente nessa conversa a gente tem que falar as coisas boas assim a gente é, tá num momento de grande união na região, do, do, do, na, na cidade de Bitiura, na cidade de Santa Rita, né, que está lendo aqui, e na cidade de Caldas, e que nós estamos criando uma organização que pode gerar um modelo de desenvolvimento uhum. que gere renda e mantenha o nosso meio ambiente preservado. Nós estamos muito, muito entusiasmados com o que está acontecendo. A gente vai para um intervalinho rápido, e já que estamos falando de natureza, durante o intervalo do Jornal do Meio Dia, a gente toma e oferece aos nossos convidados água a Poços de Caldas, e agora água a Poços de Caldas com gás e zero sódio. Essa água nasce nesta floresta encantadora da Serra de São Domingos, é cientificamente comprovada como das mais equilibradas águas de mesa que se conhece. Depois, é engarrafada com toda a responsabilidade para chegar à sua mesa plena de saúde. Ao pedir água mineral, exija água Poços de Caldas. É uma água que só existe porque um prefeito em 1905, o doutor Davi Otone, desapropriou a área que estava toda sendo desmatada e garantiu para o futuro este presente da natureza. Intervalinho bem rápido e a gente volta já já. Sabemos como é importante um sorriso em nossas vidas. É por isso que acreditamos que a beleza de um sorriso tem o poder de transformar simples gestos em momentos especiais. Um sorriso custa muito pouco, cuidar dele menos ainda. O niodonto, quem tem valoriza. Imaginar a vida sem música A música liga o mundo E nós te ligamos na música Hospital que parece grande mas basta prestar um pouco mais de atenção para ver que não é bem assim. O Hospital Unimed é um grande hospital. E não apenas por causa das suas instalações, equipamentos e certificações. Ou porque investe continuamente em sua expansão. É grande principalmente por causa das pessoas que trabalham nele. Gente especializada em acolher você e seus familiares com toda a atenção e respeito que merecem. Hospital Unimed. Referência em cuidar. Na Xambar, você encontra joias e alianças em ouro. Relógios Tecnos, Oriente, Cássio, Diesel, Michael Kors, Dumont, Champion e Euro e as mais belas semi em prata. Champá Joias e Relógios, brilhando com você. Loja em Poços de Caldas, na Rua Rio de Janeiro, 222. Bom, Jornal do Meio-Dia, pela TV Plan, hoje conversando com o pessoal de que tem um trabalho ambiental em Caldas e na região toda, e a gente, na verdade, vai falar de um assunto que é importante, uma grande reunião que está programada com as diversas instituições envolvidas, formando um órgão mais forte para o trabalho. Mas como é que parou, Daniel, essa situação depois desse, daquela primeira reunião, de questões judiciais? É, é, como é que está? É é, infelizmente, está é, acontecendo algo muito estranho é, e a gente está tendo até dificuldade de nós mesmos compreendermos o que acontece, né? Uh, nós temos é, três associações de moradores uh, que fazem parte do Conselho Gestor da APA, da Pedra Branca, e essas três associações, elas estão sofrendo um processo de cerceamento muito forte, de muita pressão, tanto econômica como política, né? uh, chegando ao ponto de coisas estranhas estarem acontecendo como é, participação de advogado da Associação de Mineradoras de Caldas, da MICAS, ah, apoiando um grupo de funcionários é, de, uma, de, de determinadas empresas ligadas à mineração apoiando essas esses, esses, ações. É, é, ações jurídicas uh, que geraram uma liminar que está sob júdice. Uhum. Nós estamos, então, agora com o um agravo correndo para tentar ver se a gente pode tentar suspender essa liminar uh, e que, com isso, impede que as associações de moradores possam ter a sua apresentação anterior garantindo a sua presença no Congeapa. E o mais estranho é que o primeiro ato dessa diretoria que foi colocada de, de 15 nomes da diretoria, 13 são funcionários de pedreiras uhum. e dois ah, só e não são, e além disso, alguns deles nem moram no bairro, nem tem a ver com o bairro, com um dos três bairros das quais estou falando. O primeiro ato público que eles fazem, uh, ao conseguirem essa liminar na Justiça, que é uma liminar muito estranha, é, que nós vamos, estamos questionando, o primeiro ato deles qual é? É o de solicitar a substituição da representação do bairro dentro do do Apa. É o primeiro ato que é feito. E aí, além disso, indicam um funcionário de uma pedreira para estar tá representando o bairro com relação à defesa do meio ambiente dentro do Conselho de Gestor da APA. E mais do que isso... Mais estranhamente é que esse primeiro ato ele é seguido de uma portaria imediata promulgada pela Prefeitura no mesmo dia, o que não é comum, já consolidando a troca de representação no Congeapa a tempo de uma reunião que aconteceu ontem à noite, ou seja, tudo foi ontem, tudo foi ontem. E aí chega-se na reunião e, por coincidência, o primeiro ato dessa nova representação, o primeiro gesto público é o de refutar as ações da representação anterior no bairro do Bom Retiro, no sentido de dizer, então, que não estaria havendo o problema da mineração estar chegando na Pedra da Canastra. Então, nós estamos vendo, é, claro, tudo isso vai ser discutido pela Justiça, não somos nós aqui que podemos dizer, mas nós estamos vendo situações em que a ação voluntária unida por moradores é, tem sido cerceada. Cerceada. E onde é que fica o Ministério Público nisso? Tem promotor sério público em Caldas? Nós temos dialogado com o promotor público, temos solicitado providências, há alguns inquéritos internos em curso, estamos é, solicitando que que dê andamento com um pouco mais é, de, de, de velocidade, se for necessário, mas é, normalmente tem atuado bastante, tem sido bastante atuante, é, nos abre as portas para conversar, nós temos sempre que ele pede documentação, nós estamos repassando os documentos necessários, então nós estamos tentando... né? o máximo possível avançar. No momento, o que nós precisamos fazer agora é tentar ver como lidar com uma liminar que foi concedida uhum. e estamos é, no processo de esperando o desembargador em Belo Horizonte a dar o seu parecer sobre a situação. Mas pasmem, né? nós estamos tendo que lidar com advogados voluntários. Nós estamos tendo que atuar do nosso tempo de trabalho para ficar preparando peças de defesa enquanto a gente não consegue trabalhar nas nossas atividades na agricultura, como empresários e tudo mais. Então, é muito difícil a nossa atuação no dia a dia porque o poder que vem instituído ah, para cima da gente num processo que a gente está simplesmente querendo cumprir a lei, uhum. apenas isso, e preservar a natureza, é, é um processo muito forte. então é, se Deus quiser, se a gente se fortalecer e se unir, a gente está com muitas pessoas que estão sensíveis, a gente vai conseguir avançar. Nós temos plena confiança de que a justiça vai saber compreender Exatamente. o que está acontecendo. Exatamente, né? e a gente fica também é, com essa expectativa de que as autoridades sérias é, tratem o assunto com a responsabilidade, porque é, promotor público tem filho, juiz de direito tem filhos, tem é, futura geração que pode ou... Desfrutar de todos esses bens ou ser mais uma vítima das questões ambientais que a gente vai vendo aí a cada dia. A gente vai falar do evento que vai acontecer no dia 25, que é muito importante, no outro bloco, tá bom? É. Te valiem bem rápido e a gente passa pela Unopar, que tem um recado muito esperto para você. Ah. Muitas empresas têm sentido a necessidade de adaptação aos novos tempos econômicos e investir em melhorias para se manter no mercado. Assim como as empresas, os funcionários precisam ter atenção com a sua carreira e precisam investir numa melhor formação acadêmica nesses novos tempos. Você sabia que, segundo o IBGE, o assalariado com nível superior chega a ganhar até 219% a mais? ao no par está pronta para atender vocês e suas necessidades. concursos superiores a partir de 149 mensais, além de vantagens em seu tempo e deslocamento e o mesmo diploma da educação presencial. Venha conhecer o polo da Unopar de Poços de Caldas e conte conosco nesse seu momento de superação. de verão Casa Sertaneja estão cada vez mais quentes. São preços que cabem no seu bolso. Viola Caipira, Rosine, modelo Fonteio, acústica 639,90 e vista ou em até seis vezes sem juros no cartão. Módulo de potência Taramp TS duzentos quatro canais apenas duzentos e vista ou em três vezes sem juros no cartão. No verão Casa Sertaneja é assim quanto mais o calor sobe, mais os preços despegam. Francisco Sales 555. e cinquenta e Televendas três sete Volta às aulas é com a Artipel. Traga sua lista, faça seu orçamento e comprove os melhores preços da cidade em até 10 vezes no cartão ou com desconto à vista. Borracha escolar branca por 10 centavos, lápis preto por 20 centavos, apontador simples por 25 centavos, cola bastão por 95 centavos, linha de mochilas escolares da Frozen com 10% de desconto. A Artipel também já está com livros didáticos. Consulte nossos preços. Artipel, Assis 674 e 1058. Festival Música nas Montanhas. Um dos maiores festivais de música erudita da América Latina. De 13 a 21 de janeiro. Cobertura completa pela TV Plan e Rádio Difusora AM 1250. Festival Música nas Montanhas. Apoio Cultural. Instituto Musical Danilo Menezes. Arte Bel Sertaneja. O VN Autosserviço está com ofertas imperdíveis. Queijo mussarela de Roma, 14,90 o quilo. Filé de frango Avivar, bandeja 1,8,98. Maionese e mesa vigor, 500 gramas, 2,49. Achocolatado Nescau Sachê, 800 gramas, 8,90. Desinfetante Suprema, 2 litros, 2,99. Corra já e aproveite. As ofertas são válidas de 19 a 25 de janeiro. Veja outras ofertas em nosso site. VN Autosserviço, 3716-2900. Se o assunto é história de vida, você vai se lembrar da minha. Na minha trajetória, faço questão de inspirá-los a sonhar cada vez mais. Até porque a vida passa depressa e logo temos que nos preocupar com o fim dela. O Grupo Bom Pastor oferece a tranquilidade em vida para você sonhar. Há mais de 37 anos, o mais completo plano funerário com assistência em todo o Brasil. Grupo Bom Pastor. Prevenir é preciso. Viva tranquilo. Jornal do Meio Dia pela TV Plan. Bom, é, quando, o, o que é essa reunião, o que é esse encontro que vai acontecer no dia 25? Dia 25, quarta-feira da semana que vem, teremos um grande festival cultural, é, político né? ah, e ambiental. Uhum. Na Praça de Caldas, ali na, na frente da Igreja ah, do Rosário, uhum. nós vamos é, armar um palco, as tendas ah, e vamos ter várias palestras, uhum. oficinas, ah, vamos ter também feira de produtos orgânicos, vamos ter exposições de fotografias uhum. com as belezas do lugar, de orquídeas uhum. e, o um principal, Ali será a cerimônia de fundação da Aliança em prol da da Pedra Branca. em que vai ajudar Santa Rita de Caldas nesse trabalho que você já desenvolve, Leandro? É a união de forças, a união de forças, de ideias, e que a gente possa entrar aí, nos que se diz hoje, nessa luta em prol da nossa natureza. Né? Então a gente encontra em Caldas pessoas que nem o Regis, eh, o Daniel, né, pessoas que estão lutando ali também pelo mesmo motivo que é o nosso, né? que é o meio ambiente e, e, e o local é o mesmo, né? porque nós estamos ali no Planalto, o mesmo planalto, planalto né? é, só que um pertence, à parte pertence à causa, o outro Santa Rita, Sim. onde nós também temos lá instaladas mineradoras né? uhum. e a gente teve já alguns problemas né? e esses problemas estão todos na justiça. É, já são dois, é, dois ações civil públicas montadas pelo nosso promotor e três inquéritos civil e a gente está lá acompanhando, atento para que a justiça seja feita. Né? E reunimos nesse, nesse evento, né? Nessa, a gente aderiu à aliança justamente para poder unir força, para poder nos defendermos né? e a ONG-NARP está aí junto. Com esse, vai, va, vamos estar lá no dia do evento, mostrando o nosso trabalho, né, que é o trabalho em prol do meio ambiente, um ambiente é, sustentável né, que a gente possa criar e conscientizar os moradores também né, que estão tá na região, que moram lá e que estão enfrentando diretamente as atividades, né, com desrespeito total ao seu dia a dia, transformado aí pelos interesses financeiros. Perfeito. É muito interessante que a gente está sempre conversando e conhece essas realidades. É que não se trata de que a ONG tal, de que a pessoa tal é contra uma atividade que pela argumentação sempre é porque gera empregos. A gente entende esse lado econômico, entende esse lado de determinado produto que é industrializado, mas que isso seja feito de uma forma responsável e que, com menos impacto possível e com respeito ao futuro, à história, a tudo isso que está enraizado na história do município, seja de Caldas, seja de Poços de Caldas, de Santa Rita ou de qualquer outro lugar onde você esteja assistindo esse, esse programa. Né, uhum. Tem que haver um equilíbrio, uma responsabilidade é, é. também do empresário e também é, é. do minerador com relação às compensações ambientais que ele deve para a gente. Exato. Nós praticamos atividades econômicas também, a principal atividade econômica na nossa região é a agropecuária e é a que gera renda para os agricultores familiares de toda a região. Essa atividade precisa ser fortalecida, como a vitivinicultura, a produção de leite, de queijo, é, a produção de hortaliças, avançar na, na, na produção é, de, de orgânicos, produtos orgânicos, né? agroecológicos. Tudo isso é desenvolvimento, hum. só que é um desenvolvimento compartilhado, em que todos os atores ganham, em que há uma compatibilidade entre continuar vivendo no local e a sua produção econômica. O problema é que determinadas atividades econômicas, elas geram uma situação em que fica incompatível hum. a presença, por exemplo, de uma intensa atividade de mineração em determinado que local. Só agride. Dificulta a agricultura, porque a agricultura depende de água e hum. a água, ela, ela, é, ela, ela, ela fica ameaçada é. com a retirada das pedras, que são o reservatório de águas Eu da de região. Mais sério ainda, que a gente fala que dá uma safra só. Daqui a pouco, é, essas empresas vão, largam um, um prejuízo ambiental seríssimo e são as futuras gerações que vão pagar. É. Bom, dia 25, a que horas? Dia 25, então, a partir da 1 hora da tarde, lá na Praça de Caldas, todos os eventos serão gratuitos, teremos distribuição de mudas cedidas pelo Jardim Botânico de poços de Caldas, teremos é, o, vários espetáculos de palhaços que vêm lá de Campinas, especialmente para nossa atividade, teremos atividades culturais, alguns shows com bandas é, daqui de poços de Caldas, teremos a presença é, de autoridades como deputados estaduais, é, é, inclusive vereadores de poços é... de Caldas que estão lá. Teremos também é, palestras, como por exemplo, de pessoas de Januária de Minas uhum. Gerais, que vem especialmente para poder explicar como fazer produção orgânica na sua região e como desenvolver e como lidar com a situação dos impactos da mineração. E uma grande alegria, tivemos ontem a confirmação do promotor Bergson, que ele é o coordenador uh, de todas as promotorias uhum. uh, de justiça ligadas à questão ambiental de toda a bacia do Rio Grande, Perfeito. que vem especifica, especificamente para o evento para falar fazer uma aula magna, uma palestra é, imperdível, em que ele vai contar um pouco sobre como lidar com essa situação em que os recursos naturais existem interesses econômicos contrários aos interesses ambientais. De quem é a riqueza? Essa é a pergunta que ele quer falar. A quem pertencem as riquezas nos conflitos socioambientais? E outra coisa muito legal que aconteceu, Tere, é, e aí eu publicizo um convite, nós vamos estar lançando nesse dia um vídeo que foi feito voluntariamente por um conjunto de alunos do IEF Sul de Minas, do é, Instituto Federal Sul de Minas, que visitaram a nossa região, ficaram muito tristes com o que viram uh, e decidiram fazer um documentário uhum. sobre as dificuldades com depoimentos dos moradores, um pequeno documentário de 10 minutos e gostaríamos muito de poder contar, se possível, uhum. com a presença do senhor, uh, para estar conosco, com, com a gente naquele momento, se for possível, uhum. e todas as pessoas que estão aqui assistindo, porque vai ser o primeiro momento que vai ser publicizado esse documentário. Uh, haverá também pessoas de Piracicaba, ligado a Exalc, que vão vir para oferecer uma oficina, muito muito legal, sobre como você consumir de maneira diferente, de um jeito que você se alimente de maneira saudável e ao mesmo tempo quem produz consegue ficar no campo, porque não fica mais dependendo do mercado ou do supermercado para vender ou do atravessador. E eles vão contar a história deles, a experiência que eles têm lá em Piracicaba, que é fantástico, envolve centenas de consumidores, dezenas de produtores, em que fazem uma parceria entre campo e cidade, em que todo mundo ganha. Muito interessante. Bem, pessoal, o programa chegou ao fim, a gente eh, espera e acredita na, na luta sua, Leandro, na luta sua, Daniel, mas continua apelando para que demais pessoas participem desse processo, se interem desse processo e venham eh, fazer parte desse movimento a partir do evento do dia 25, conhecer de perto a, as propostas colocadas e poder se decidir. Eu entendi a situação, o risco que a região corre e ser um parceiro nessa luta. Jornal do Meio Dia fica por aqui, desejando para você uma boa tarde. Não se esqueça da data de hoje, que é muito importante: 100 anos da comarca de Poços de Caldas. Grande abraço a todos, até mais.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 do meio-dia. Apoio cultural. Bom pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família. Posto Pampa quer ter você. Está começando aqui pela TV Plan mais um Balcão de Negócios, um programa que vai dar dicas para você de como fazer boas compras, encontrar tudo o que você precisa com as melhores ofertas e fazer ótimos negócios. Balcão de Negócios e TV Plan, porque aqui vem demais. Você gosta de comer bem, adora frango, então você precisa experimentar a novidade, a sensação em Poços de Caldas, que é esse restaurante aqui. Aqui no restaurante Frango Churrasco, você vai experimentar um frango como você nunca viu. Uma receita elaborada, trazida de Portugal pelo Chef Flávio. É o frango assado inteiro na brasa, que é temperado com um dia de antecedência, com temperos especiais e ainda conta com opções de molho como limão... O melhor da gastronomia diretamente de Portugal para o paladar Poços Caldense. Restaurante Frango no Churrasco, fica aqui no Centrinho de Poços de Caldas, na Monsenhor Faria de Castro, número 42, bem ao lado da Igreja Matriz. É o melhor da gastronomia, com um preço que cabe no seu bolso. Restaurante Frango no Churrasco e Balcão de Negócios, porque aqui vende mais. Oficina do Celular aqui na Cis Figueiredo 1385 é onde você encontra a melhor assistência técnica para celulares de Poços de Caldas e região. Traga seu orçamento para cá que a Oficina do Celular vai fazer de tudo para cobrir. São muitas as vantagens que a oficina do celular oferece para você. Técnicos qualificados, orçamento gratuito, o menor prazo do mercado. Serviços como troca de tela, touch, conector de cargas e softwares ficam prontos no mesmo dia. Aqui você encontra também celulares, games, aparelhos eletrônicos, sem falar em capinhas, películas diferenciadas. Além de uma super variedade de acessórios para celular, videogames e informática. Celulares, capinhas, acessórios, assistência técnica, tudo num só lugar. Assis 1385, oficina do celular e balcão de negócios, porque aqui vem demais. Se você curte a liberdade e é um apaixonado por motos como eu, então você precisa vir aqui na Big Motos, Marechal Deodoro 314. Aqui na Big Motos você vai encontrar uma oficina especializada em todas as marcas e cilindradas de motos, nacionais e importadas. Serviço box para mototaxista e frotista. Compra e venda de motos e completa linha de peças e acessórios. E uma boutique maravilhosa, completíssima, com as marcas mais conceituadas do mercado: Alpine Star, Tutu Moto, X11 e capacetes lindos como esse que você está vendo aí no seu vídeo. Várias marcas. E a Big Motos também trabalha com a linha Off-Road, com peças, acessórios, vestuário e oficina especializada. Big Motos aqui na Marechal 314 e Balcão de Negócios, porque aqui vem demais. Toda mulher merece estar sempre linda e você merece o melhor salão Meg Hair aqui na Rio Grande do Sul 650 onde você encontra tudo o que precisa para ficar linda manicure pedicure depilação maquiagens penteados cortes escovas e tudo que você precisa 37147969 ligue agora e agende o seu horário conte com os melhores profissionais para cuidar bem de você salão Meg Hair aqui na Rio Grande do Sul 650 Balcão de Negócios, porque aqui vende mais. Devidamente preparado com meu amigo Culpad, que vai mostrar pra mim para pra você, daí do outro lado, como é feita a melhor linguiça de Poços de Caldas. Linguiças Uai. A Linguiças Uai está presente nos melhores supermercados de Poços de Caldas. E você, lojista, dono de supermercado, restaurante bares, também pode ter a linguiça Uai aí no seu estabelecimento. Basta ligar 3722 1810 para ter a melhor linguiça de Poços de Caldas há 18 anos no mercado aqui na estância São José, produzindo com eficiência. Ciência, higiene, tudo inspecionado pelo IMA, as melhores linguiças suínas e de frango, além de cortes suínos como lombo, pernil, costelinha, panceta, ingredientes para feijoada e bisteca. Então agora você já viu por que a Linguiças Uai é a mais famosa e mais saborosa de Poços de Caldas. Qualidade, higiene produtos inspecionados pelo IMA. Para fazer o seu pedido, anote aí o telefone 3722-1810. Linguiças Uai, balcão de negócios, porque aqui vem demais Construa com qualidade e economia com a Cerâmica Santa Luzia. Há mais de 30 anos no mercado, atendendo poços de caldas e região. Cerâmica Santa Luzia é tijolo para toda a obra. Fabricação própria de tijolos convencionais de todas as medidas existentes no mercado, além de tijolos estruturais, canaletas, lajotas e o lançamento o Tijolo Faciliza, que dá muito mais economia para sua obra. Garantimos a qualidade dos nossos produtos, frota própria para entrega em toda a região e preços e condições especiais para a revenda. Ligue agora 3716 1030, peça uma visita ou faça seu orçamento sem compromisso. Então você já sabe se você quer qualidade gratuita. Garantia na sua obra, compre de quem fabrica. Cerâmica, Santa Luzia e balcão de negócios, porque aqui vem demais. Óculos e estilo hoje andam juntos, seja de sol ou receituário óculos perfeito para você, tá aqui na ótica popular que fica aqui na Rio Grande do Sul 917, Galeria Brasil, loja 1. Traga seu receituário aqui para a Popular e aproveite essa promoção. Multifocal com anti-reflexo por apenas R$ 249,90. Tem também multifocal anti-reflexo Transition, aquele que escurece no sol, por apenas 10 parcelinhas de R$ 49,90. Além disso, grande variedade de lindos óculos infantis, armações a partir de R$ 30,00 e óculos solares, promoção a partir de R$ 49,90. E é claro que você vai encontrar também lançamentos como a linha Grazi Massa Fé, linhas tops como Ray-Ban, Kipling, Vogue, Bouguer e muito mais. E tem também a linha masculina Genial espelhada, incluindo os óculos Clipon, onde você tem dois óculos em um, o solar e o Tigral. Ótica popular que aqui na Galeria Brasil, Loja 1, Rio Grande do Sul, 917 e Balcão de Negócios, porque aqui vem demais. Mais de 20 anos no mercado, a Comercial Assis produz artefatos de cimento, lajes e blocos aqui na Coronel Virgílio Silva 2588. Além de obedecer todas as normas técnicas, o processo de fabricação passa por uma rigorosa análise desde a escolha da matéria-prima até a produção final, resultando num produto de alta qualidade e com preços super acessíveis. Se você está construindo ou vai construir, a Comercial Assis é com certeza a melhor opção em blocos de concreto, lajes treliçadas em lajotas, cerâmica ou isopor e também mourões de alambrado e pilares. Solicite um orçamento sem compromisso através dos telefones 3713-2339 ou pelo WhatsApp 98862-9080. E-mail comercialassis.com.br. Comercial Assis há mais de 20 anos, servindo qualidade com pontualidade e balcão de negócios, porque aqui...